Pois é, pois é, pois é, tropa. o Dilmo irá taxar os videogames, impostos sobre videogames. Vocês conseguem imaginar uma coisa dessa? Mas vamos, antes, recapitular algumas coisas para entender como que a gente chegou nesse nível, certo? Eu estou com aqui um post do Dilmo de agosto, dia 18 de 2022, ou seja, menos de um ano atrás, certo? Videogame. Não é apenas entretenimento, é também cultura, emprego e desenvolvimento tecnológico. Ontem, gamers apresentaram propostas para o nosso programa de governo, pedindo políticas públicas que fortaleçam o setor de jogos eletrônicos no Brasil. E aí você tem a turminha dos gamers que fazem o L, né? Tudo ali, Lula Play. Meu Deus do céu, aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó, pois o tá! meu Deus do céu, imposto sobre videogame, eles já sabem a solução, e vocês sabem, a esquerda vai vir com aquela ginástica mental, tentando fazer com que o gado aceite o aumento dos impostos, é bom pra vocês, é bom pra economia, é bom uma maravilha, o socialismo finalmente está chegando, e aí você quebra... Tudo isso culpando o governo anterior, falando que o tio, o Bolsonaro, o Bolsonaro, o Bolsonaro, ele roupeu é? os orçamentos, engraçado, estava tudo superávit o Brasil e agora o Brasil está falindo e precisa aumentar muitos impostos por causa do Bolsonaro. Será? Certo? Temos aqui o Fernando Maldade em seu Twitter hoje. Precisamos recompor as receitas que foram prejudicadas pelo governo anterior ao tentar reverter o quadro das eleições com medidas demagógicas que comprometeram muito a sustentabilidade fiscal do Brasil. Ai, meu Deus do céu. Certo? A culpa é do Brasil. Então faz o seguinte, Radar. Sai daí. Deixe Paulo Guedes ficar no seu lugar. Não tem nenhum problema para nós. E aí como é que funciona os impostos aumentando no Brasil? Será que você acha que vai aumentar a riqueza? Mais pessoas ricas querem vir para o Brasil? É nada, meu querido. Quem pode já meteu o vazário daqui. Sobrou só nós para mandar o resto de, dos esquerdistas fazer o L, parceiro. Esta é a realidade dos fatos. Estamos aqui com a notícia. Ibovespa tem pior, pior fevereiro em 22 anos. E é claro... Será que é porque, de repente, o empresário que ouve do Dilmo de que ele é uma criança mimada, ou que ouve do maldade, do Haddad, que ele é uma criança num computador, será que esse investidor que investia seu dinheiro em ações em empresas brasileiras, será que ele não está pegando dinheiro e caindo fora? nada, dá para mais investir no Ibov não, cara. Vamos encontrar outra aí, certo? Qual empresa pode lucrar mais? Pior ano em meu Deus, desde Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus é do milênio, né, é do milênio, porque é 22 anos, como é que fica, certo? E aí vamos aqui, tô com o Google, você pesquisa Ibovespa, né, Ibovespa, em um mês caiu 7,56%, 7,6%, meu Deus, mano! meu Deus, já era 8 mil pontos, é uma, é uma de abaixo, e aí vem março, pode ter certeza que as coisas só vão piorar, tá? Bolsa caiu 7,49 dólares, sobe 2,92% em fevereiro. Como é que faz? A culpa é de quem dessa vez? A culpa é do Bolsonaro, certo? Nossa, que tragédia, meu irmão. Que tragédia, tudo mais caro, certo? Ninguém quer saber do Brasil, mas vamos lá. Ações... Da nova gestão da Petrobras e do desgoverno Dilma fazem a empresa desvalorizar 14,9 bilhões em um dia! Em um dia! Acabou, mano! Acabou! Acabou a nossa Petrobras! Já não precisa ter escândalo de corrupção! Será que as pessoas que investiam na Petrobras estão gostando de saber que o cara que voltou, né? Que tinha um escândalo de corrupção, que subiu com bilhões e não sei o que, saiu na Lava Jato, virou sério do Netflix e qualquer um que hoje diga a verdade vai ser preso. Ah, meu Deus do céu, será que esse investidor, um imbecil, uma criança um imbecil, uma menininha vai continuar colocando seu direito lá? E aí mais impostos e menos picanha. O governo Dilma avalia elevar outros impostos para garantir receitas de 28,9 bilhões ai meu deus do céu né precisa financiar os artistas precisa financiar os jornalistas precisa financiar os ministros não sei quem lá não sei quem outro lá os deputegues, o fundo partidário o fundo eleitoral alguém tem que pagar essa conta toda e aí vamos para o UOL economia governo tributará jogos eletrônicos para compensar a correção da tabela do imposto de renda What? What? Não, os joguinhos. Os joguinhos online, você faz uma compra do outro lado do mundo. Você compra lá da Europa? Você compra na China, sei lá o que, nos Estados Unidos, um jogo eletrônico que está na internet. Só que aqui do Brasil, como você está usando dinheiro do Brasil, você vai ter que pagar imposto. Vai ter que pagar imposto! É simples assim, não gostou? Faz o L, meu querido a perda de arrecada olha como é que funciona né é a narrativa sendo criada nunca as narrativas da esquerda ficaram tão na nossa cara porque quando que era com o governo bolsonaro era fácil certo era não não sei o que é fake News qualquer um é fake News é fake News agora com uma, um tapa na cara da sociedade o um aumento dos combustíveis agora dos jogos eletrônicos certo eles precisam unir todas as narrativas no mesmo ponto precisam defender o Dilma. E aí, a matéria já começa com a narrativa. A perda de arrecadação com aumento do teto de isenção do imposto de renda pode ser compensada com a taxação de jogos eletrônicos. Ah, que maravilha! A afirmação foi feita pelo ministro da Fazenda, Fernando Maldade, durante o UOL Entrevista de hoje. O ministro afirmou que o governo vai regulamentar os jogos online e que essa tributação vai compensar a mudança na tabela do IR. Haddad não deu detalhes sobre quais modalidades de jogos serão tributadas. Esses jogos não pagam imposto e levam uma fortuna de dinheiro do país. O jogo do mu no mundo inteiro é tributado. Ah, tá. Só que acontece o seguinte: quando você compra um jogo lá nos Estados Unidos por 40 dólares, que é o máximo que custa um jogo lá, de primeira linha e qualidade AAA, ah, ah, ah, esse jogo está pagando 40 dólares para um cara que ganha 100 dólares certo entregando carrinho de supermercado lá no Walmart por dia cara mais pobre lá se trabalhar meio período consegue comprar o jogo mais caro esse jogo chega no Brasil e é vendido funcionista Xbox Xboxista lá por 400 reais 300 a 400 reais no jogo online com imposto vocês acham que isso daí vai para no mínimo quanto vai dobrar vai dobrar imagina se vai comprar um jogo agora vai ser mil reais mil reais isso faz como é um salário inteiro um salário mínimo inteiro então o brasileiro já não tem condições de comprar jogos eletrônicos muito menos de ter um computador Pra ter alguma coisa, um videogame de última geração pra rodar esse jogo online. E eles não estão nem aí, velho, porque foda-se, faz o L, é pro bem de vocês, gamers. É pra que você tenha SUS, e seus filhos possam estudar na escola, certo? É pra pagar as contas, e você é um otário, você acredita nisso? Uma fonte do ministério disse à agência Reuters, que a medida alcançará empresas de cassino online e apostas esportivas. Essas companhias cresceram em popularidade nos últimos anos, assumindo, inclusive, contratos de patrocínio de clubes esportivos. Procurado, o Ministério da Fazenda ainda não detalhou a medida, nem informou detalhes sobre o tipo de site que deve ser taxado. Então aqui, né, as apostas, não sei o quê, que virou moda no Brasil, por quê? Porque se você reparar, cassino é proibido em tudo que é lugar. Mas na internet a única coisa que existe são cassinos, aparentemente. Todas as propagandas são de cassino e todas as propagandas são de apostas online. Sem nenhuma regulamentação, sem porra nenhuma, né? É o verdadeiro faroeste caboclo aqui na internet. Mas agora o governo mesmo, né, tendo isso ilegal no Brasil, isso só acontece não. porque a gente trabalha com rifa aqui no nosso canal. Porque nosso canal pertence ao estado da Califórnia, certo? E você pode participar de fora do Brasil, inclusive. Agora, né, foda-se, vamos taxar todo mundo, cara. Meu Deus do céu, imagina que eles estão falando de, de bilhões e bilhões e bilhões. Haddad disse ainda que o governo está estudando o potencial de arrecadação desse novo tributo sobre jogos eletrônicos, que garantiria um ganho de ordem de bilhões, segundo ele. O projeto de regulamentação tem um aval do presidente Dilma e vai ser enviado pela Fazenda para a Casa Civil ainda em março. Olha que maravilha, cara. Não, Haddad pede compensa, compreensão do mercado, o ministro afirmou que a bucha herdada do governo Bolsonaro não é pequena. Retomar impostos sobre combustíveis não pressiona a inflação, segundo o ministro. Não, não vai ter inflação. Aumentar a meta de inflação não é um objetivo do governo. Claro que não, claro que não. Programa para ajudar a está pronto, depende só do aval do Dilma. Sim, vamos ajudar as endividagens tirando o emprego dele, certo? Brasil, meus queridos. Não sei se a gente vai sobreviver a isso daqui, mas não, mano. Certo? Não sei quanto tempo isso aqui vai durar não, esse Brasil, meu querido. Ah, e se você gosta do canal, apoie-nos através da nossa sétima rifa. Tamo junto. Muito obrigado pelo seu apoio e até a próxima. Tchau, tchau.